Em nome de Deus, o Clemento, o Misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, a paz de Deus, esteja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Sobre Imam Mahdi, como que sabemos o último sucessor do profeta Muhammad que ele vai aparecer? Hoje existe e, no mundo inteiro uma propaganda contra Deus o Mahdismo. Hoje, Hollywood, eles estão fazendo programas. Eles estão preparando, dizemos que, vídeos sobre e, o, dizemos, anticristo. Seria bom cada um de nós entrar, pesquisar sobre esse assunto. Por que hoje, Hollywood, eles estão fazendo esse anticristo? Eles estão fazendo propaganda que... Os muçulmanos, eles ficam contra de Cristo. Claramente que sabemos que Jesus Cristo ele também vai voltar com o Imam Mahdi. Sabemos que na véspera da chegada de Imam Mahdi Jesus vai acontecer uma guerra que esse região do Oriente Médio, especialmente a parte da Palestina. Que hoje esse Armageddon, que os países ocidentais eles estão organizando, eles estão fazendo os vídeos, cinema sobre esse assunto para preparar o povo que existe um grupo que eles vão sair contra de e as pessoas na Palestina querem fazer essa propaganda que os muçulmanos eles contra de esse Jesus Cristo. Quero mostrar que esse Jesus Cristo, que e realmente nós também acreditamos, e, e, diz que os muçulmanos não querem aparecer o Cristo. Ou se ele aparecer, os muçulmanos ficam contra ele. Que totalmente este pensamento, um pensamento negativo, não é eh, real, não tem nada a eh, verdade dessa propaganda. Para vocês saber, e yes, é certo que existe Anticristo, e aquele Anticristo é mesmo ante o Imam Mahdi. Eles também estão organizando contra o Imam Mahdi. Jesus Cristo e Mahdi, eles estão no mesmo campo, eles estão no mesmo caminho. Eles têm inimigos que estão organizando, que hoje especialmente e eh, temos esse pensamento de imperialista, sionista, eles estão contra de esse eh, salvador, que seja o Imam Mahdi e também Jesus Cristo. Hoje eles estão preparando o mundo, o pensamento das pessoas para... e as pessoas ficam se existe um dia, um pensamento que quer que se preparar para o retorno do Mahdi, eles querem que o mundo inteiro perceba esse pensamento ou este grupo eles como contra o Jesus Cristo. Mas seria bom hoje os muçulmanos sabem que o Imam Mahdi, o sucessor do Profeta Muhammad, ele vai aparecer. Os muçulmanos sabem que Jesus Cristo ele também um dos companheiros do Imam Mahdi ele vai aparecer com o Imam Mahdi e também os muçulmanos sabem que eh, existe um pensamento um grupo que eles contra de o Imam Mahdi e contra de eh, o Jesus Cristo que eles são aqueles imperialistas e sionistas mas esses imperialistas sionistas eles querem mudar a situação do povo e colocar cada um contra o outro. Hoje nós precisamos unir, ficar mais, mais firme, mais forte nesse caminho para apoiar o Mahdismo, o Imam Mahdi e Jesus Cristo que eles vão aparecer. Hoje o mundo tem que ficar mais unidos, especialmente os oprimidos do mundo, Eso está aconteciendo, inshallah vamos a los compañeros de aquellos salvadores. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. www.byislam.com